E um grupo de profissionais da saúde fizeram um novo protesto na região central de São José dos Campos para chamar a atenção sobre a suspensão do piso salarial da categoria. O movimento também foi realizado em várias partes do país nesta quarta-feira. Esse movimento vai durar pelo menos 24 horas e foi convocado pelo Fórum Nacional da Enfermagem. A concentração aconteceu na Praça Afonso Pena, liderada pelos Sindicatos dos Trabalhadores da Saúde e Químicos de São José dos Campos. A manifestação é um protesto contra a suspensão do piso da enfermagem pelo Supremo Tribunal Federal, que institui esse direito dos profissionais e já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. O governo desse, desse país que nós vivemos aqui não pôde sustentar uma coisa que já tinha sido decretada. Já tinha sido decretado, tá? já, foi, já foi batido o martelo. Entendeu? Eles voltaram atrás. A gente tem tantas coisas aí que aumentando hoje em dia, aumenta salário 1, mas é a enfermagem? A enfermagem está sendo esquecida por isso aí. De acordo com o sindicato, a suspensão do reajuste atende os empresários do setor, representados pela Confederação Nacional de Saúde, hospitais e estabelecimentos de serviços. Essa decisão é uma decisão muito covarde. São pessoas que deram a vida no combate à pandemia. Muitos profissionais, inclusive, morreram. É, e nós estamos fazendo essa pressão política esse processo de mobilização nacional para pressionar o governo federal a liberar os recursos e ao mesmo tempo para pressionar os hospitais privados e clínicas privadas, que a gente sabe que existe uma pressão muito grande nos bastidores para que não seja efetivado o pagamento desse salário a esses profissionais. E é por isso que nós estamos mais ruins no dia de hoje. É uma luta de 30 anos que nós não aceitamos o que o STF fez. Tá? Então nós estamos aqui para manifestar que nós não queremos, nós queremos o um piso salarial que foi aprovado, que está, é constitucional. O piso nacional dos enfermeiros aprovado foi de R$ 4.750,00 e também serviria como referência para os técnicos de enfermagem, que receberiam 70% do piso. Já para os auxiliares e parteiras, o correspondente a 50%. Eu tenho que trabalhar dois hospitais para manter o sustento do meu lar, para me ter algumas condições dignas de poder dar né, alguma coisa digna para a minha família. Entendeu? Então eu acredito que e com esse aumento vai me ajudar muito. Nós queremos ser valorizados, né? É isso só que nós queremos. Nós não queremos é, somente essa manifestação. Se, se por acaso não vier uma, uma resposta aí do, do Supremo que vai ser feito agora por esses próximos dias, com certeza vamos ter a greve.